A o 0 da com 55 e da Europa de A agora na reta final. o O Vera, quarto título consecutivo nos 400 metros barreiras, como é que se sente a campeã de Portugal dos 400 metros barreiras femininos? Uh, obviamente sinto-me muito feliz, ontem fiz os 400 planos também fui campeã, campeã de Portugal, embora não estivesse aqui a favorita, a Cátia Azevedo, se ela tivesse aqui seria uma prova interessante, também está, também vai estar presente em Zurique, uh, agora a minha modalidade é os 400 barreiras, hoje revalido o título pela quarta vez consecutiva. Uh, a preparação para Zurique está a ser bem feita, vou para a semana, para a Serra Nevada, fazer uh, os últimos treinos da uh, finição. Uh, o grande objetivo é estar uh, na final, se tudo correr da normalidade isso é, é possível, e estando na final é dar o melhor de mim para representar melhor a seleção portuguesa. Obrigado Vera. Obrigado.